Uma grande alegria. Uma grande conquista. Diferença na vida dos empreendedores. E acho que é uma oportunidade única. de 1.800 pessoas. O Sebrae que o Brasil precisa. Um trabalho focado em atender aquele que tem negócio. E é impressionante a energia humana, que muitas vezes o digital e a distância não conseguem. E isso que faz com que a energia das pessoas todas caminhe numa outra direção. E isso, para o SEBRAE, que se reinventa este ano, pensando nos próximos 20 anos, é algo impressionante. Mas estamos começando muito bem em São Paulo, com essa reunião presencial, e tenho certeza que toda essa energia que está sendo gerada aqui vai gerar resultados excepcionais, especialmente se todos estiverem mais ligados ao propósito último dessa organização extraordinária, que é o SEBRAE. Tentei passar com a minha palestra isso aqui, não é parte isolada do processo, na verdade nós fizemos 5 um, workshops com 750 pessoas e na verdade o que eu passei para a turma toda, porque nem todos participaram desses workshops, foi a síntese do que é o SEBRAE Reinventar, de tal forma que todos saibam exatamente o que vai permanecer igual e o que vai mudar muito daqui para frente. Espero que todos tenham captado essa mensagem e espero também que essas mudanças todas aconteçam no melhor nível de excelência. Esse evento é muito importante para a gente se integrar com a equipe, com o SEBRAE São Paulo, com o SEBRAE Nacional e alinhar as expectativas para o ano novo aí que vem, que é cheio aí de, de expectativas, cheio de, de metas para a gente Alinhar, Então, o evento foi muito, muito importante para isso. Acho que o é um momento assim, de, de nós refletirmos sobre como, como vai ser esse SEBRAE do amanhã, né? a partir do que nós temos hoje e do que a gente tem como história. Né? Então, a, o que foi apresentado pelo Instituto Amanaqui nos faz refletir muito né? de, de, de, do como trabalhar, do como atender, do como estar presente como levar o Sebrae mais próximo do, do empreendedor. Então eu saio daqui com muito renovado né, para 2020. Então, eventos dessa natureza, eles são muito importantes para nos motivar para o que está vindo aí em 2020, para engajar um pouco mais a equipe e para fazer com que todos caminhem juntos na mesma direção. Eu acredito que o evento de hoje ele serviu muito para isso, para que a gente possa olhar na mesma direção, seguir juntos e correr atrás aí das metas que estão vindo em 2020.